Rapaziada, o gordão não passa aqui, nem tá. É um ponto forte. Será que pra cá tinha uma válvula? Coisa assim? Ele dá a volta! <risos> e aí rapaziada, caverninha que estamos começando mais um episódio aqui na caverna. E o que, que é acontece? Rapaziada, vamos continuar esse game que ele tá meio cabreiro. Tipo. Cabreirão! Beleza, rapaziada, já estamos de volta aqui. Paramos na parte em que descemos no esgoto. Rapaziada, olha aí, tio. Se na casa já era sinistro, imagina que no esgotão tio. Peraí, já pula, tio. pula a porteira. O que rapaziada? O Kevin Sheffield está ali, tem um cara deitado. Vamos lá investigá-lo. Vai lá e vê. Ele de peito tio. Ó, ó. E apresentava sintomas de estar morto. Está tá morto, totalmente morto. Já era. Será que tem como agachar aqui e passar para outro lado? Ô oh, louco, rapaziada, tem como passar? Que é isso mesmo? Beleza. Vou, vamos economizar no máximo as baterecas Vamos correndo de peito aqui, vamos ver o que, que dá Ó, segue a luz Segue a luz é aí tá rolando Umas, umas uns frigoríferos ali é? Eu Tô calmo, hein Pelo amor de tal, jogo Peraí, lá, lá, lá. Começo de gameplay Ó, já tá rolando os arquivos No chão, juntamente com o braço Escada quebrada E outras coisas do gênero Oh, meu Deus do céu, fritaram a linguiça do Loki, hein Vamos ver do que, que se trata. O Evangelho da Areia. É ligado, irmão. Encontrado rabiscado de lápis no verso de um formulário de admissão. O padrão de escrita se encaixa na amostra do paciente Padre Martin pois é. Este Deus é real. Levamos muito tempo confundindo com fantasmas, espíritos, loucura. Nós éramos ignorantes. As escamas dos olhos de Saul eram medo. Uhum. E quando você vê além, você verdadeiramente vê. Este é o presente do Wilder first o evangelho de areia. O maior pecado no mundo é a ignorância de Deus. Como é que é o negócio? <risos> Receber a revelação e não espalhar para o rebanho que espera. Este lugar... Ficar no caminho da salvação é um pecado pelo qual não há uma punição grande o suficiente, rapaziada. Os caras, é louco mesmo, viu? Ah. Mas, tá rolando umas caixinhas. Não tem como pico as caixinhas, não tem como subir na escada. Rapaziada, só sobrou aqui mesmo, hein? Ixi! Oh, meu Deus, a caverna Shoffler. Vamos ter que passar por aqui mesmo. É é mesmo. Rapaziada, a luz do fim do túnel. Tem outro túnel aqui, hein? Jogou! Você está me desviando. Ah! Oh, meu Deus do céu. Vamos para cá primeiro. Vai, ó, oh, ó. Oh. Escutando umas pegadas. Você está assistindo as pegadinhas cabulosas? Eu não escutei, não. Peraí, tá a gente dando em círculos. Ah. oh, louco. Oh, oh, oh, oh. Beleza, rapaziada. Então é lá. É direto. Vamos direto. Ó. Oh, é direita aqui bem mais, hein? Rapaziada. Rápido! Ó, oh, aqui é a continuação. Será que tem umas baterecas aqui especial? Vai lá e vê. Jogo! Tem como ir para cá também. Como que a gente vai saber pra onde a gente vai? Irineu, você não sabe nem eu. Peraí. Peraí, voltamos? Sim. Ah, voltamos. Ó, oh, oh, só sobrou aquele buraco bento na parede. Ele a esquerda aqui. Aqui a gente roda em círculos e aqui a gente volta. Vamos atravessar isso aqui. Vamos ver se os caras são é os caras mesmo lá dos lados e tá, tá rolando uns um barulhos de madeira aqui, hein? Beleza. Ao menos podemos enxergar. Ó, o novo objetivo, descarregue a água girando as duas válvulas. Rapaziada, vai ter amor aqui, hein? Olha tem um pia aqui. As duas válvulas. Mas será que ficar com a câmera assim, gastar dessa bateria? Não tem um carinha hein? Acho que não, tô, não tá com cara de amizade não, hein? Peraí, jogo. Ele Ele viu! Ô tiozão, peraí, ele viu, ele? Ele viu, hein? Eu acho que viu. Peraí. Olha, agora olha, olha, o que que vai. aí, tio. Ô oh, meu, o cara já tá na pesquisa já. Você vai tomar no galé? Ah, que ele não me pega não, tio. Ai, peraí. Ai, ah, eu tô vendo, tá vendo? Ele puxa a perna! Ele pega! O jogo! Sai daí! Oh, meu Deus! O oh, cara é filho do Zergief, oh, oh, oh. Nossa, isso ah, é minha cara. perna! Ah, ah peraí! Pera ele é gordo! Ele veio aqui! Ah. Nossa! Peraí, para cá, vou pra cá! Vai, tem duas novas walker com É doido! Tchau. Aquelas banhas ali Baixa do o cara não foi! Para cá, vou pra cá! Vai, chama! -se. Fecha! Fecha! Isso! Entra! O, o next code! Jogou! Aqui tio! Entra! Tô dentro! No tento, dentro armário. Ele viu! Ele viu! ele viu. Rapaziada, apaguei a luz. Rapaziada, eu, eu, eu já tava ligado. Ô, ô meu Deus, vai cheirar aqui, hein? Tá cheirando. Ô meu Deus, será é que ele vai abrir? Ô jogo, Pera aí, Se abrir, eu te dou um soco da sua cara, seu... Rapaziada, acabou a bateria. Uh! É bom já carregar esse negócio aí. Deixa esse Loki sair primeiramente. Cagão! Ó! Tô com a bateria carregada, tio. Oh, meu, só tem mais três, hein? Rapaziada, o cara tá, tá se mijando de medo. É mais cagão ainda. O, o Gordão corre, tio. Ele corre rápido. Cabreiro, né? oh, Beleza, vamos sair aqui. Vai, vamos sair. Beleza, rapaziada, tem uma válvula aqui. Já chamo uma. <risos> gordão, pera aí, hein, tio. Fecha a porta aqui, não me chesasse. Jogo! Ele finge que sai fora e volta. <risos> Você é louco, sai! Nossa, ele pressionou minha perna. Oh, oh. Ah, ele tá me dando soco! Ah, jogo. Não, não, não. Ah. Rapaziada. Ah, ele me prendendo na parede ali. <risos> Rapaziada, ele fingiu que vazou e ficou no lugar, tio. Ah, isso ele fez. Beleza. Ó, oh, oh, rola um plim-plim. Vamos, vamos direto nas válvulas. Ah, de peito, de peito. Mas o Loki tá ali. Onde é que era o mesmo lugar? O ar, o ar. Pra ir peito. Pula. Deixa os pênaltos tocar, peixe. A gente entra aqui. Fecha a ele. Correu dentro! Ah! <risos> ele já tá indo embora. Ele já sabia! Troca inconsciente no chão! será que tá... Será, será que a válvula já tá aberta aqui? Gordão! Rapaziada, peraí aí, tinha que fechar a porta, mas era comigo dentro, oh, jogo lock, hein? Vamos esconder atrás aqui? Cadê ele? Rapaziada, olha lá tio, oh, ó. Cidade do gordo. Mas tem a caixa aqui? Ele dá a volta, a gente passa do outro lado, ó. Oh, ó oh. oh, ele vem pro mesmo Ele finge que na porra é Ronaldinho, Finge que o Ronaldinho, Finge que pro outro. Ah, oh, papilio caramba, hein? Ah, oh, meu Deus então, Entra. Fecha com eu dentro, com eu dentro. Agora a gente abre aqui, ó, ó. Deixa o Loki procurar. Deixa o Loki procurar. Achei. ver. Achou! Ele achou de novo? Ele <risos> <risos> acha de novo? Não, o gordão é treinado, hein? Esse gordão é treinado? Não, vai ter que cansar da corrida, tio. Mas ele queimar todos os torresmo. O problema é que se ele emagrecer, aí vai ficar mais difícil ainda de mim pegar ele, hein. É Beleza, o espaço é pequeno. Ó, ó, ó, ó. Ele vem pro lado, a gente dá o um leva pro outro. A gente fecha na válvula e volta! Você é louco, eu tô mancando, tio. Ele é mais rápido agora, ah, hein. Beleza, eu coloquei. Ó, oh, ó, oh, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Direto na válvula. Vai, vai, tá Beleza, vamos, vamos, vamos. Ô, gordinha, tava zoando. Nossa, ele dá socão, hein. Olha o Jerry. Câmera e ação Gente, eu, eu tô ligado, Betotô Rapaziada, agora a gente quer no buraco lá Precisa né? um buraco aqui Onde que tá o buraco? Não, eu de ponta lá no buraco Pula, então, de ponta Tá louco no o jogo Nossa, ele tá no cangote Nossa, ele vai pegar Ai, rapaziada Peraí, peraí pera pera Rapaziada, agora eu tô mancando forte hein? Acertou pra qualquer coisa aqui Vamos voltar lá Nossa Rapaziada, vamos voltar lá. Agacha aqui tio, vai puxar meu pé. Ele vai puxar o pé, eu tô calmo. Rapaziada, você tá tô... de boa. Eu tô bem, eu tô bem. Você é sanfona atrás do meu olho? Será que ele aqui? Não entra não tio, entra não. Ah, otário. Rapaziada, beleza, beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos, calmo. Vamos, vamos checar as, as opções. Rapaziada, o gordão não passa aqui, ele entala. É um ponto forte. Será que pra cá tinha uma válvula uma ele dá a volta! O cara dá a volta, muito... ele puxa a perna! Ah, não, não, não, mentira, você me pegou! Você tá mentindo pra mim? Jogou tá lado! Rápido! Eu tava querendo a perna, então, meu céu. Onde é que eu tava mesmo? Bem Nevada. tá ali fora. Ele tá na pesquisa! Pode jogar a bateria, hein? Acabar. Tem duas voltas, agora essa parte é treta, hein, tio? Pode ver, vamos respirar, vamos respirar.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 Vamos ficar calmo. Beleza, acho que ele saiu fora. Sim, realmente. Ele finge que sai, ele fica ali, tio, eu tô ligado. O jogo é muito... Olha aí, tio, Rambou a porta e tudo mais. Uma valvuleta já foi. É isso mesmo. Ele fica bem ali, tio. Beleza. Essa valvuleta já foi, a gente tem que achar outra agora. Calma aí, jogo, não vale aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. O jogo bem pra dar uma batereca, aí. hein. Olha aí, o jogo não dá batereca, não, tio. Não. Oh, meu Deus do céu. Pressão fona? Isso aqui tá voltando, tio? Oh, rapaziada. Vamos carregar a batereca? Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, o gordão, ele é do mal mesmo, hein? Aqui não tem nada. Vamos ter que achar outra válvula? Ó, ó, ó. Olha o Fusca, tio. Olha o Fusca. É, começa. Essa são aí, aí gelo o brioco, hein? Beleza, pra cá não tem como sair. Fica esperto com o Gordão alguém, Diogo. Fica esperto. Beleza, tem um, tem um caminho pra lá. Rapaziada, tá rolando tá um fusca, hein? O Diogo, já? Onde? Ele vem! Nossa, é ali mesmo, Gil, é ali mesmo. Rapaziada, ele vou ter achar uma saída ali. Hein? Ó, ele fica pro lado, vai pro outro. É aqui, tio. Ele tá escondendo alguma coisa aqui. Já vimos cabo o um buraco não aqui volta eu já não tô entendendo mais nada Tá mas no caneco rapaz beleza tem um buraco aqui Agacha, ele vai pegar ele errado ele ele errado mentira ele tava longe rápido é rápido oh meu Deus oh meu Deus vaza Cabe. beleza aqui tem um buraco a gente continua, a gente pula e vai reto, é, tem uma válvula. Será que tem alguma coisa pra cá? Não tem. Mas não tem de chegar, não, hein? É só reto pra cá, ó. ó. Aqui a aguinha. Rapaziada, vou atravessar aqui, tipo. Se ele puxar, ferrou. Ele puxa? Ah, seu lobo! beleza. Rapaz, ele vai dar a volta, gente. Ele tá ligado que eu tô aqui. Será que é outro buraco? Será que é o mesmo? É... Eu tô voltando, volta. Rapaziada, né? vou voltar pra casa aqui. Parei, parei. Pedroso. Rapaziada, a gente vai ter que passar pelo Gordiógenes, tio. O Gordiógenes é do mal! É. Beleza. Ó, a gente veio por aqui. Não tem como passar por ali? Não. Aí tem o buraco. É o que sobrou. Rapaziada, esse gordo, ele é do mal, tio. A gente vai ter que. Vamos bolar um plano pra deixar esse lock no vento. Beleza, tem um buraco ali? Ó, uhum. oh, acho que ele já viu, tio. Ele ficou passando pra lá e pra cá. Ó, oh, já, já rola Fusca. Olha o Fusca, tio. Pensa que a gente tem que mexer nas válvulas bentas. Beleza, tem como olhar o mapa aqui, na moral, tio. Pelo amor de Deus, hein? Não tá vendo a situação como é que tá, não? Beleza, ó, oh, tem dois caminhos. O um caminho da direita que a gente foi ali. E o caminho reto à esquerda. Tem um caminho reto à esquerda. Tio. O jogo nem me falou nada. O caverninha pelo mapa ele viu. Deixa eu passar correndo. passa correndo. Tem um caminho à esquerda aqui. O caverninha não investigou. Oh, onde é que era? Jogou. Tá fechado, hein? Ô oh, meu. Ô O vai vir. Hoje é o vai mercado. Tinha um caminho à esquerda aqui. Depois no final à direita. Só que o Gordins, ele mora aqui, ele campa. Ó, ó, ó, o Fuscão vindo. Ó, bateria. E Eu... o quê? Gordins. Eu não vou correr, não, se correr pior, tio. Ele vai escutar. Ó, ó. Ó, ó o modo do Fusca, tio. Olha o Fusca, tio! Será que ele viu? Pai, viu não, hein? Loki não viu. Vai lá e viu! Fala que vai voltar. Vou fazer as perninhas dele. Ele volta, ó, ó. Ele vem! Oh, Aí não, hein? Aí é pior. Não tem como esconder aqui não. <risos> Ele viu Rapazé, ó, ó Mais uma Entra Rapaziada, entra aqui, tio é o segredo O descobriu tipo, Descobriu como entrar no pique Você entra no pique Volta Você sabe, hein? O que que acontece? Rapaziada, tá, tá barulho de perseguição ainda Ó, tem um cano tipo, Tem um cano ali ó, amarelinho É isso tem que ir reto, passar por baixo e pra direita Depois direita de novo Vamos ah, lá, vamos direto tio, vamos direto Vou mostrar pra eles como faz Vem, vem Gold George. vem que eu dou uma lavadora no seu peito Você já vai cair tio, vai cair rolando Pessoal, A gente agacha aqui, o Goldiorgio não pega a perna aqui tio. ele é mal Beleza, aí é direita Direita Acertou, ah miserável mas, Tem outra passagem aqui, o jogo tava enganando tio. Tava enganando, parecia que tava voltando, mas tava indo pra frente O cabrinha vir no mapa ali hein, ele tá ligado Ó, agora direita de novo Olha aí, jogo. Um jogo pilantra mesmo. Ué, passamos, passamos. Se não, o caverninho vai o mapa, hein? Novo... Use a escada para... Peraí, acessar a, a interseção. Helen flãos. Rapaziada, eu tô caminho, eu tô calminho. calminho. Peraí, antes de continuar, tô ligado, vai ter, vai ter que dar uma batereca aqui em jogo. Rapaziada, escassez total de baterecas. Beleza. Não dá nada não, tio. Vai continuar mesmo assim, bravamente, fortemente. Ó, ó, vamos apagar que só tem duas baterecas. Agora a gente já tá ligado o caminho de volta. Ó, é de peito mesmo. É bom no caneco, rapaz. Deixa aqui. Direto. A gente pula a paradinha, vamos ver se... Olha aí o Gordiogenes! Pera aí, tiozinho, tá cheirando, hein? Ó, nariz a... O que jogo? Como Ele... Olha, eu sabia! Você seu é louco, jogo! Pera aí, onde é os canos? Onde é que os Tem que virar! Vai, seu Loki! Oh, mano, não vi nada, hein? Pra cá, pra cá, ó, ó, ó. a volta no Loki. Ele vem de novo! Ó, Ai, moleque, é tão lindo ali, hein? Rapaz, é, o Gordon foi cortado. Ô, oh, meu Deus do céu, beleza, vem é pra cá, a gente pula o cano, a gente desce a paradinha lá. Aí o gente vai ficar pra trás, vai né? ficar no vinho. Coverninha de nessa área aqui, ó. Ó, ó de ponta, né? Passou. Rapaz, é bom beijo, bom beijo. Se marcar o Gorgor, a já desceu de elevador. Ele é preguiçoso, mas ele está sempre nos locais aí, hein? Beleza, ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, ó, é um sinais de, de caras que não se deram muito bem, hein? É a verdade. Beleza. Não tem como quebrar as caixinhas igual no Resident Nelson 4. Mas vou continuar por aqui. Ó, oh. tranquilamente pela aguinha. Sim. Espero que o gordo hoje não esteja por aqui, hein. Pelo amor de... Olha aí, bloco pendurado. Ah, meu Deus. Você tá chovendo uns negócios aqui não identificado, hein. Um desses blocos vai levantar e eu vou dar um bico do... neles, hein. Peraí, peraí. Fumaça, fumaça. Rapaziada, olha aqui. Sem bateria, que não tem nem como passar. Vai, agora. Agora. Peraí, já rola uma escadinha aqui. Ó, vamos. vamos. De boa. O okay. quê? Ah, vem malha, meu... Rapaziada, você viu a carinha? Eu tô calmo. Encontre o caminho para os esgotos. peraí, eu tô no esgoto. peraí. Ó. Oh. Beleza, passar reto por aqui, Vamos na caminhada forte, rapaziada, peraí jogo, peraí, tem uns cantor aqui, cantor do bem, esses -es cantorzinhos são do bem, peraí, jogo, Desculpa! como é que é? Você ainda sabe o que é real, o doctor está morto, você sabe isso, certo? Peraí, peraí, tiozinho, você tá meio zoado, hein? A morte do doutor, você sabia disso? Não é? Morreu antes Ou mesmo de começar. Que tipo de experimento um doutor morto faz com pacientes vivos? Peraí, o doutor morto? Essa é a pergunta. Rapaziada, essa é a pergunta mesmo, hein? Beleza, acho que o caminho aqui é antes de descer. Rapaziada, vamos simplesmente confirmar presença de baterecas. O jogo tá pilantramente no hard agora, hein? Nada. Bateu uma cartinha aqui. Não dá pra pegar. Não. Oh, Ó, esse lock aqui vai ter alguma coisa. Olha aí! Uma bateria. Oh, meu Deus do céu. Bem na hora, hein? Tranquilo. Rapaziada, o policialzinho aqui nem para ter uma arma. Verdade. Beleza. O que que acontece? É só descer mesmo. Somente a descida.